Os noruegueses descobriram cabo verde para implementar um projeto de atum em aquacultura, mas não querem ficar por aí. Muitos já pensam em fixar residência e fazer outros investimentos no arquipélago. We feel very good. Uh, we think the government, the politicians, are supporting us very much, and we have uh, uh, access to very good uh, uh, facilities here at Flamengo Beach and also other areas. O governo de Cabo Verde autorizou a concessão por 50 anos de uma área na orla marítima de 236 mil metros quadrados na praia de Flamengo, tudo para aproveitar melhor o mar do país. Nós temos a certeza eh, que também que eh, Cabo Verde tendo uma área económica do mar muito grande que é Comparável, é quase mais ou menos da mesma área que a Noruega tem, temos também uma responsabilidade de usar esta área para a produção de alimentos. O projeto ainda apanhou a fase crítica da pandemia da Covid-19, mas o apoio do governo cabo-verdiano permitiu investir na aquacultura. Uma oportunidade de que dar um passo na aquacultura que tanto merece. Nós, com o tempo, a nossa intenção é não só produzir o atum azul, mas também produzir outros tipos de outros espécies de pescado pode ter uma grande valia para o nosso país. O grupo norueguês já investiu cerca de 10 milhões de euros no projeto, um valor que deverá ainda aumentar neste que é o segundo maior mercado na Noruega depois do petróleo.